me atravessou a Rua Curitiba. Eu não queria atravessar a Rua Curitiba, mas ele me atravessou. <risos> Eu acho que cara não queria outro Eu lado. acho que o sonho da vida dele era atravessar o ceguinho famoso da rua Curitiba. Acho que ele tirou foto, colocou no Instagram, fez stories, E, la... por... e largou-se do, largou do lado errado. Fazer o bem, fazer o bem. Largou-se do lado errado da rua. Quando chegou do outro lado da rua, eu falei você podia me fazer a gentileza de me desatravessar a rua Curitiba? Eu tava esperando um táxi. E ele cismou do nada, que eu queria atravessar a rua Curitiba. Ele te rebocou. Não... Isso é quando eles me conhecem na rua <risos> é um amigo... O cara rebocou O Abração já vai embora Então é... eu é um amigo Isso, na rua cara... E sai arrastando <risos> o, cara... o cara que tinha um na beira da rua Que ia é atravessar E sai arrastando o cara e foda-se velho. A... Outra coisa que aconteceu nem, per... <risos> nem perguntou Se o cara queria Já vai levando a mão. E a cara tá rasgando a mão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos, já já vai Ele tá no cu, velho no cu do sangue Agora você vai, filha da puta. Aí eu tô com um amigo é, na rua, é. a, pessoa me... que a pessoa me conhece da televisão. Ai, em vez caralho. de perguntar direto pra mim, ela pergunta pra pessoa que tá junto comigo como se eu tivesse desligado, como se eu fosse um poste. É verdade, é verdade. Ele é que é o ceguinho, né? É, ele que é o ceguinho. E eu lá no meio. Ouvindo tudo. Ele é, que... ele é engraçado. É, o meu amigo fala, ele é engraçado. E eu lá no meio. É. É. Será que ele pode tirar uma foto comigo? Aí o meu amigo fala: Não, pode conversar com ele, que eu tirei. Eu, eu, eu troquei a bateria dele hoje cedo. Ele está funcionando. O <risos> <risos> pra... <Por> que, <risos> que as pessoas <risos> ignoram, né? É é, é impressionante. É, a, a, ninguém conversa direto com o cego. É, é, eles conversam através. É, o, o, no restaurante. É, o que, que ele vai comer? O garçom está do meu lado. Ele pergunta para o outro cara que está lá do lado, o que ele vai comer. O que você quer comer? <risos> eu quero uma picanha. Eu quero uma picanha. Que para beber. Que é tramos, bosta, tradução bicho. simultânea. E quando eu estou sozinho, o garçom chega com o cardápio, esquece que eu só sei, assim, põe na minha mão. Aí eu faço de conta que eu estou lendo. Ah, você faz? Meu amigo, você, você podia ler para mim, que eu estou com uma vista meio cansada. <risos> Mas eu falo que eu sei hum. o momento certo de, de, Por exemplo, eu gosto de beber Uma cerveja, duas, três Às vezes quatro é. e, Mas eu sou uma pessoa responsável Você tem que ter essa consciência do momento certo De parar de beber, você nunca vai me ver dirigi, Dirigindo bêbado Nunca, cê nunca, <risos> nunca. Vai, cê... é verdade Ah, mas os carros autônomos os, carro, os, os carros autônomos Estão chegando é. hein? Então, é. Mas então, a, a, a, o macete que eu tenho Lá de parar vem de beber. ele que o cego vai dirigir agora É, eu, eu sei lá o momento de em de parada, em eu vou dois bebendo. anos Almacê, tipo, que eu sei A hora certa de parar de beber Eu vou bebendo, bebendo, bebendo Quando eu começo a enxergar, eu paro <risos> E aí eu peço o garçom pra me levar no banheiro Depois de tomar Meu amigo, você pode me levar até o banheiro, por favor? Aí o colega dele Vai levar o ceguinho no banheiro Vai pegar no período. do Vai dar sanguinho. uma balançada Chacoalha direito eu falei, gente, eu sou cego, mas não sou maneta. E a maioria, quando leva o cego no banheiro, a primeira coisa que eles fazem é acender a luz. é o cara, cara, cara você tá... eu esqueci mas de acender é... a luz. Brincar, mas é costume, não. né, Magela? Não, eu gosto. Eu acho que é costume, cara. Eu, eu gosto do escuro. Puta, eu acendi aqui, não. é verdade. É, você acendeu o bagulho? levar <risos> o a luz. É verdade, puta que pariu. Eu fiz isso, cara. Nem me, nem me liguei, Olha que foda. Agora, Magela, é. eu gosto quando você conta a história da galera que quer ajudar o cego, mas acaba atrapalhando. Tipo essa história de atravessar, é uma delas. Aquela que o cara vai te, Conduzir o cego, é muito boa essa história de conduzir. Bom, primeiro a gente tem que ficar de olho, mesmo sendo cego, porque tem cara meio malicioso, né? Ah. Que chega, eu tô assim querendo atravessar a rua, o cara chega bem no meu ouvido... E aí Seguinho, você quer que eu te atravesse? Como é que é o negócio? Você é. quer que eu te atravesse Eu tô fora? Você é. não. Você não é, não é fantasma nem nada. Vem me atravessar, caralho. Vai. É que nem convidar Seco pra ir na sauna, né? Uma gelada, né? Sauna. Todo mundo peladão e eu lá sem ver coisa nenhuma. E sempre tem um cara muito sacano, né? Uhum. Muito não, sacano muito gentil, né? Ô, Seguinho, senta aqui. Senta aqui. Sei lá onde é que tá falando, né? O perigo não é de ir embora Eu posso pegar <risos> na bengala errada, né? Pode, pode Mas eu, eu, nunca, eu nunca vou esquecer é. Eu acho que uma das primeiras vezes que você foi na rádio, cara você falou como é que chama aqueles postinhos que fica na rua de vez em quando. Ah, o capacego? capa cego? Capa cego, velho. É, é onde eu fico, o negócio de calçada, por causa do É, o ferrinho é na pra altura altura da rua. Estacionar. É na altura do quê? Certo? É na altura do saco da gente. Parece <risos> e o que... cego não vê, cara. É, não, a bengala ajuda o cego demais, mas no caso desse cano, a bengala passa e o saco fica. <risos> Isso eu nunca vou esquecer. Eu ria pra caralho capa cego. Eu, capa cego. Uma vez eu. Puta, não, que eu. acho que eles, quando mandaram colocar esse cano, os prefeitos falaram, não, faz seguinte, assim, leva um cego, tira a medida nele. A altura põe na altura, certo, do, é, põe é. na altura pra ver se o cego volta a enxergar, porque com a batida a gente vê estrelas. A última cacetada que eu levei, eu voltei a enxergar durante 7 segundos. Não, caralho, e, a, e a falta de noção é tão grande que as pessoas que fazem a pergunta: não presta atenção. A mulher quis saber quando é que eu tinha ficado cego. Aí ela, quando é que você resolveu ficar cego? Ah, sei que resolveu. Foi o assim, seguinte. Você que resolveu. Eu tava em casa, assim, na tarde de Entendi. domingo, assim, sem nada pra fazer. Eu falei é, assim. porra ah, nenhuma, acho né? Acho que eu vou ficar cego. É. Ficou olhando pra lá. Não lâmpada. tô fazendo nada mesmo, é? Daí a outra disse assim. Imagina, quando é que você adquiriu essa doença? Foi, foi numa Black Friday, num shopping center. <risos> Cheguei lá e falei... assim: aproveitei que tava mais barato, né? Eu falei assim, vocês vendem a vista? Me, me dá duas. <risos> <Hoje, risos> o Angelus, que você imbuero, adquiriu, velho. Você é... já caiu em bueiro, tipo Mario Bros, assim. É. Buraco aberto, essas bostas. Bora... Ah, eu tava assim no, no, no ônibus, eu senti que tava na hora de descer, deu sinal, aí o motorista parou. E tinha, ele parou exatamente do lado do bueiro. E o bueiro tava aberto. Eu Ufa. desci Nossa. e sumi. Eu tô lá morrendo de dor. Aí o motorista. você caiu aí? Não. Não, não, eu me atirei aqui dentro. <risos> não, não caí não. É que eu tinha curiosidade de saber se os, se os bueiros de São Paulo são do mesmo tamanho do de Belo Horizonte. Talvez <risos> é, ver isso é igual, né? É, é, ó, é igual... É, o, Deve doer pra caralho, hein? Puta, puta que, pariu. que pariu. Deve doer, mano. Você não enxerga um caralho, Carica. Você cai ah, no bagulho, velho. Não, mas essas perguntas ingênuas... Eu fui... Tô com três cachorrinhos, aí eu fui na banca de revista e baixou bola em mim, que eu falei assim... Moça, eu, eu tô com um cachorrinho em casa, você tem jornal velho aí? Uhum. Ah, é pra eles fazerem xixi? Não, não. É, é, é, é pra ler. É. Eles, eles têm uma eles mania de ler lida. notícia antiga sabe? É, é igual a gente tava falando pra ver por no mercado, o meu fala, ah, que precisa de sacola. Não, eu vou chutando a compra tá em casa. <risos> porra, é óbvio que eu preciso de sacola, caralho. Porra. O senhor quer sacola não? não, eu, não vou eu vou chutando. chutando a compra. Não, vou é, não. Na velho. Vocês têm aí veneno pra rato? Ah, tem... Você quer levar? Não, eu vou trazer os lá de casa. Eu vou trazer o um rato aqui. Como que o menino falou que trabalha com você? Acho que foi numa, numa, numa empresa aérea. Na empresa aérea? O, o que é cadeirante... Ah, não, o, o, o Caquinho Big Dog Isso. é um cego aleijado. Aí nós fomos... Ele é cego aleijado? Não, não, eu que sou cego, ele é aleijado. Ah. Puta, já ser cego, já ser aleijado, está bom demais, mais coisa ainda arrebenta. É, cada um com o seu quadrado. É um toco, né? Aí ele chega com a cadeira de rodas, lá no check-in, aí a... a mulher chega... O senhor vai embarcar a cadeira de rodas também? Ele falou, não, em São Paulo eu ando. É? Caque... Pô, não, mas eu ando. você vai embarcar cadeira? Não, é, é, eu... aqui eu preciso, mas em São Paulo eu ando. Em São Paulo eu... eu Pô, é eu, óbvio eu, que vai embarcar a cadeira, eu, caralho. Eu corro na São Silvestre, lá, sai... <risos> É óbvio, bicho. Aí pra mim ela Pô. fala assim, e senhor Magela? Pra viajar na aeronave, se eu tenho preferência de lado? Eu falei, ó, oh, se puder ser do lado de dentro, eu agradeço <risos> muito, porque dizem que venta muito do lado de fora, <risos> vai atrapalhar meu cabelo. Não, eu queria saber se eu gosto de viajar de janela ou corredor. Pra janela, claro. só é viagem de janela, né? Vai chegar, né? But aproveitar, a vi... ah, aproveitar a viagem olhando pra esse de cima.